Eu vou fazer uma estátua de, de um cavalo que tá montado no soldado dele! É mesmo, é? Mas eu vou fazer uma. Mamacumba! Mas o que vocês estão fazendo? Estamos fazendo. Mamacumba! Mas olha como é que ficou o pátio! As paredes O pátio! Não, mas e o que acontece é que essa vila é mais velha que a bruxa do 71. O quê? E não sou Xuxa, a Xuxa tem toda a razão. E vocês, o que é que estão fazendo aí? E o que te interessa, hein? Eu sei do Nivaline de Nama, mas o povo sai, Maral. Brasil sair pro Nancy. Eu ouviram bem. Olha só como eles deixaram tudo isso! Uma porcaria! Mas crianças são isso mesmo! Nisso eu estou de pleno acordo. Mão de bosta! Como seu barriga é? Como pode, né? <risos> Boa tarde, minhas queridas senhoras. Hoje é dia primeiro e como de costume, de buscar o dinheirinho do aluguel. Está muito bem. Eu vou cobrar o aluguel do seu Madruga. Ai. Com licença. É, e, e então, o, o que o senhor queria? Claro que você de de logo. O senhor tem muito pouca sorte. E por que eu tenho muito pouca sorte? Bom, porque você come feito um porco. <risos> Abre a Com torneira aí minha! Sim, sim. Não dá, Tach! muito que a soma! <fibos> <fibos> <fibos> <fibos> <Vai fibos> <vil> Desliga <fibos> essa torneira! novo! <fibos> <fibos> querer... Mas o que é isso? Esse escândalo é esse? por culpa de você! Daqui. Daqui. vocês